Um fenômeno da natureza. Aí R10, você é muito contraditório. Você nem gosta de rima, outro rolê aleatório. Não, não foi outro rolê aleatório. É que pra mim ser fraco, é um MC ilusório. Eu faço o um freestyle, se olhe no espelho. R9 pra garantir, hoje eu quebro e dois joelho. Quem diria você, você quer me parar junto com a minha lesão? Eu lesionado fiz história em Inter de Milão sou o R10, eu não brinco na letra E fica assim pra mim, quase tomou uma caneta Arrombado, pra mim safaco, é um desgraçado Olha, aleatório você sendo confirmado ele na batida, me dá caneta Que eu faço a melhor poesia que cê viu Na vida Mas o rio eu faço com bola Na trave, no carro, derram placar Realmente Fora do campo é poesia Só que ele deu um olho, não deu papo de tia. Tô jogando no campo Mas jogou lado a lado Mas na resenha do jogo, tu foi um buraco esse buraco errado, você não tá manjando que o rolê é improvisado Eu sou um 9, porque eu sou extraordinário Você é o um 10, porque você é desnecessário Mas 9 é extraordinário, foi é trocar dinheiro forçado do seu vocabulário Você não é 9 e mano não dá show No meu time tem um 9, 9 passa atrás do gol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 qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate volta, rapaziada? Conto com qual, qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Solo obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. É maluco, esse corre não é por fama, não é por cash, não é por hype, não é por grana. A diferença é que você é tão ramos, mas você é inflama. Hoje você vai morrer porque eu sou Tony Montana. Essa é a diferença, por isso você se engana. Montana, você tá errado, você é a rama. Por isso que nesse jogo eu sou o Fazendo um baixo, já você errando é a fake Demorou ainda, meu truque tá o anjo do macete Ele é o Tony Montana lá do Scarface Mas pra você, vou garantir a rima Minha fé é morre montanha, mas não é de cocaína Tem ah, ah, ah, a... Ah, ah, a... Ah, ah, que ir clã, tem clã, tem clã, tem clã Tem tem Sabe que agora eu tiro de A Minha fé morre montanha Enquanto conta de um derrubo prédio E aí, fica tirando, tem tá ideia feia Só que é morre montanha, mas não é um grão de areia não vai adiantar nada, se eu não tá salvando o assim, mesmo muito menos só quebrada. Minha quebrada é como assim? Cê entendeu aqui na treta? Peguei logo o grão de barro e joguei na minha uncuneta. Só pra te mostrar que eu tenho trono, vai eu desbalar o um pescoço de cromo. Mas barro não tem grão, é nessa que cê vacila. Se eu tiver um punhão de barro, eu faço argila. Porque você sabe, o verso improvisa. Eu pego um monte de argila, vou me falar fita. Ó, ó, meu mano, a rima é orgânica. Depois você pode montar o seu santo de cerâmica. Você não entendeu que eu sou homem No caso, o meu santo é esse próprio microfone eu bater o santo na vida Eu tô de passagem, porque eu indo lá atrás Eu não me deu lá atrás a imagem Essa é a diferença, não me deu lá atrás É diferença de quem tá vendo pelo olhar Vendo pelo olhar, ou seja, você viu minha imagem E teve contadição aí na sua viagem Você não latiu outra imagem Aqui na crença, eu também não indo lá eu venho lá dando presença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 Enquanto isso ele já veio na Bahia No RJ, que ironia Você é o Eminem, o sonho do que você quer ser um dia Eu pegar meu prêmio puta que pariu, eu não tô enxergando. Quem também que vem chegar calmo e vem pisar Pode pegar o seu prêmio o seu prêmio latino. Que que deu os prêmios foi os meninos, os adolescentes que não passam a verdade. O meu prêmio é trazendo a representatividade. E aquela fala, geral, é muito bom Aqui tem cria, aqui não tem criado Por isso mesmo que eu tô desenvolvendo Só que mesmo no você sabe que no cê tá morrendo Por que eu continuo nessa batida Que é minha vida Entonadinha, tô no meu olho Porque cê sabe que a Maria é aniquila Mas eu vou seguindo Porque eu faço um verso na calma. Não adianta Você pode tentar arrancar minha alma, pra mim seu moleque Mas alma oh, eu não tenho faz tempo, eu assinei um contrato com rap Disse que tá sentindo cadeia tô aqui, mas porra é meu vício Passar de mim vai ser pinto porque o meu contrato é que tá Não tem final nenhum, ele não tá pra acabar Independente se si, a minha alma, a Maria quer vir roubar Você quer roubar a minha alma? Tá tranquilão na improvisação É porque eu sou bonito, eu não roubo a alma, roubo o coração Explicar porque eu uso o cromossomo Sei que não escolhemos dar tempo de lista Mas calma, somos Realmente não escolhemos como somos Escolhemos errar Então somos o que somos Por isso mesmo, somando sem sabotar mensagem Seguindo a vida, honrando, não é viagem A gente não escolhe nada Por isso que eu faço improvisação Porque da onde o ano ele veio A gente cresce sem opção A gente tem que agarrar na minha cidade, a gente cresce sem alternativa Polícia abraçando a primeira oportunidade Realmente, sem opção aconteça o que aconteça Mas deu uma abrir papelada Eu pedi a opção de nunca baixar minha cabeça Por exemplo, eu vou ter Não importa o que eles vão falar Podem vir na minha reta Porque eles sabem que nunca vão conseguir tentar. Mas calma, pera, e pois você sabe Que essa é parada Eu olho para baixo O valor da minha caminhada Sabe por quê? eu vou te explicar Pois eu não me entrego uma hora o rei tem que olhar pra baixo pra enxergar os seus inimigos oh! Oh! Ah, Deixa eu explicar Pra ver se poder correr, Maradona teve que andar. Se você não compreende, parceiro, faça o gol e rio pelos Deus A diferença de vencer pra Maradona é que do meu lado eu tenho a mão de Deus Não, eu tenho que de Deus, mas eu trabalho Se é Maradona, a bola, tá de mano com branco, eu faço falso É não cantou, ele questiona tudo bem ele é um maratona, Só que em questão de carreira É bucha chamar-se pra maratona. Quer é, dizer, mas em questão de viva Até porque eu interpreto Um personagem que cheirar cocaína Mas a vida real é diferente Por isso que você é um vagabundo Finge que todo backstage não cheia Enquanto sou o melhor do mundo Eu sou o melhor do mundo é já se esticula, você não é melhor do mundo só porque você tinha auto intitula. Você tá com promesse, sem maldade, sua que não, não faz, tá com promesse, então não comece, perdeu ah. Mexe só da paz Então vamos ver, eu jogo pedal, você fica olhando no cão Minha vida se espalha muito, mas o a bebe do sarão Mas eu sou um cheirador. agora eu vi sua camisa Eu te mato, eu te cremo, eu pego sua cinda e eu cheiro pra ver se isso que me dá brisa ah. Pizza. Agora você é a porta Não era coruja, Maradona onde um dia a coruja dorme, preto a porta oh que da hora Mas agora você faz canto Cristiano Ronaldo, o Zap é bem. Você tem piolho, mas vai pela cabeça dos outros foda Por isso você é o pior Conversa comigo quando você tiver um troco de balão de or Falou até que encontre o outro Você é cr 7 Mas não acerta o outro Aê, você não entende? Mano de mano, agora eu posso ser um improvisado. Na verdade tô Hoje, eu vou, tô colocando, assim tem um pouco de um quadrado. E agora, é palancial? Tá